Deixar o seu relacionamento delicioso, você sabe? Não, então fica aí que esse vídeo é para você: como deixar o seu relacionamento mais gostosinho, mais delicioso, mais chuchuquinho? Vamos, às dicas. Primeira dica: seja a delícia que você quer ver no mundo, não necessariamente no mundo, mas dentro da sua relação, né? Comece por você. Exatamente. É importante a gente entender que tudo transborda de dentro para fora, né? As coisas não começam de fora para dentro, é de dentro para fora. E a gente tem que entender. Se a gente quer ou deseja que nosso relacionamento seja delicioso, a gente tem que estar bem conosco. Né? Temos que nos sentir deliciosos, tem, temos que nos sentir ó. Uh, no flow. E para que isso aconteça, é o momento onde nós precisamos nos enxergar melhor, é o momento onde a gente precisa rever vários conceitos. Tudo começa de dentro para fora. Então, para se relacionar com o outro, você tem que estar tá se relacionando bem com você mesmo. Ou seja, tudo começa dentro do relacionamento com nós mesmos. E é importante o seguinte você está se tratando se você está se tratando de uma forma afetiva gostosa se está se tratando bem se está tendo paciência consigo mesmo significa que isso vai acontecer no seu relacionamento também e a consequência é só o relacionamento se tornar delicioso tem uma uma questão que acontecia no consultório bastante era o seguinte clientes que diziam olha eu não sei o que eu faço para meu relacionamento ficar delicioso e aí a pessoa dizia que achava o companheiro interessante, mas não se via interessante. E por que criava esse conflito? Exatamente pelo fato da pessoa ter a crença de que ela não era interessante. E quando ela não se via como interessante, ela começava a transbordar isso para o relacionamento. E aí ela viu, começava a perceber o relacionamento como desinteressante. Mas era uma questão que ela tinha com ela mesma no sentido de várias questões internas que estavam ali há muito tempo e só estavam passando de relacionamento para relacionamento. É, o relacionamento ele acaba refletindo o que a gente está sentindo. Então, se você está sentindo por aí que esse relacionamento está meio, pergunta se você não está sentindo meio, né? Olha primeiro para você, né? O relacionar se começa em você. Beleza? A gente está trazendo exemplos, né? Isso aqui é nos dá prazer. Fazer gente... caminhada junto, fazer algum esporte junto. Você pode fazer várias coisas e são coisas que nutrem a relação para que cada vez ela fique mais conectada. É, e você precisa trazer coisas mais gostosas. Não que as coisas corriqueiras do dia a dia você precisa eliminar e agora só ter prazer na sua vida. Não é isso que a gente está falando aqui, minha gente. Vamos se manter adultos, mas também trazendo coisas gostosas. Então. Sei lá, se é pra tomar sorvete, você tem feito coisas gostosas primeiro pra você, lembrando do primeiro ponto. Você faz as coisas que você gosta ou você tirou tudo, só ficou com as coisas chatas e obrigatórias. Você se nutre de coisas gostosas todos os dias e aí a partir daí você faz as coisas gostosas também com o seu parceiro. Fazer juntos coisas gostosas. Trazer prazer pra vida que não é só o vuco né? Porque todo mundo acha que prazer é só o vuco e virar o um zóinho, não é só isso. Né? prazer tá nas pequenas coisas também. E quando você adiciona ela na sua vida diária, tua vida fica muito mais gostosa, né? fica muito mais deliciosa. E o Voco fica mais gostoso ainda. Quanto mais prazeres pequenos a gente adicionar na vida, né? quando a gente vai ter um prazer excessivo, ele está maior ainda. Uhum. Terceiro ponto, se toque mais. Pegue mais o seu amor gostosinho assim ao longo do dia. Muitos casais começam a se relacionar por um bom período de tempo e começa a ficar muito afastados, você já percebeu? Tem casais que nem se encostam e nem dão as mãos mais. Vocês já repararam que se você quer perceber se o casal está bem ou não, tem uma coisa muito simples. Vê se eles pegam na mão quando estão andando na rua. Né? Isso é uma demonstração se esse casal está é, desenvolvendo muito bem a questão do relacionamento no sentido do toque. E o toque ele diz muito em relação a qual é a conexão que essa relação está. Então por isso é importante esse terceiro ponto. O quanto as pessoas estão conectadas através dessa questão do toque físico. O toque físico pode ser relacionados de muitas maneiras. é Dar um cheirinho na é fazer uma massagenzinha na hora que passa por perto... Fazendo várias coisas no sentido de aprimorar essa sensação referente ao toque. Né? E é através disso que né, ao longo do dia as coisas vão ficando mais legais e receptivas. Porque o vulco vulco é uma somatória de coisas ao longo do dia, principalmente para as mulheres. Os homens é mais fácil, né? você aperta um botãozinho e ele ligou. Mulher é mais... né? a gente precisa de todo uma somatória de coisas. Então Trazer o um relacionamento, né? Fazer o seu relacionamento ser delicioso inclui esses pequenos hábitos. O Vucu Vucu vai ser só uma consequência. Pega, pega o gostosinho que você no começo não queria largar, né? Você queria ficar grudada nele o tempo todo assim. Aí agora você nem liga mais. Então grude mais no seu gostosinho. Quarto! Tenha mais tempo você com você mesma sozinha. Sem filho, sem cachorro, sem periquito, sem papagaio, sem gato, sem calopsita, sem qualquer coisa. Só você com você mesma. O que acontece muito é que a gente começa a se relacionar com uma pessoa, começa a formar a família e aí tem tudo e todo mundo na frente, todas as obrigações do planeta Terra, exceto você. Né? A gente coloca, tem uma agenda gigante, quilométrica de coisas a cumprir, mas a gente não coloca tempo pra gente. Eu não tô falando aqui que você tem que fechar um dia inteiro da agenda para você. Seria maravilhoso, né? Um dia de princesa. É, um dia de princesa. Seria incrível, mas não necessariamente é possível. Então, o que, que você pode fazer? Põe na sua agenda compromisso com você. E então, isso eu não tô falando fazer a unha, fazer cabelo, fazer depilação. Não inclui esses detalhes, tá? Porque isso daí faz parte do dia a dia corriqueiro da maioria das mulheres. Tempo para você fazer o que você quiser. Então, você pode tomar um sorvete, você pode andar na natureza, você pode fazer vários nadas, se você quiser. Mas é um tempo que você vai ficar sozinha, sem interrupção. Então você avisa o homem, né? Agora, este momento é só meu. Não quero ser interrompida. Segura as crias, crianças, cachorro, periquito. Só me interrompe se tiver havendo incêndio. Um, alguma coisa muito séria. Alguém está morrendo, Isso uma criança nome, sufocou. entendi. Aí sim, né? No começo isso vai ser meio chocante dentro da relação, pros filhos, pra todo mundo que estiver em volta, vai ser meio chocante. Inclusive pra você que vai ficar a cada cinco minutos querendo saber se alguém tá morrendo sufocado, afogado. Então relaxa, segura a periquita e cuida de você, fica com você mesmo. ou só sai de casa porque você não vai ficar nem pensando em todo mundo, né? Sei lá, vai fazer alguma coisa que você goste. Nutra a si mesma, tenha tempo para você, isso é imprescindível, porque aí sim você consegue ficar bem, você consegue estar em paz, aí você transborda de verdade. Porque se você tá sempre uma pilha de nervos, o que que vai acontecer? Na sua relação, você com você mesmo, você com seus filhos, você vai estar tá sempre dando chulapada em todo mundo, né? Então, esse tempo com você é um tempo para meditar, que não necessariamente precisa meditar, né, literalmente, mas é um tempo para por isso que os homens geralmente estão mais tranquilos porque eles escolhem fazer coisas para eles mesmo até que as mulheres não gostem na época dos meus pais meu pai eu lembro que ele ia caçar ele ia pescar ele ia sei lá ia para o pantanal ia fazer um monte de coisa minha mãe ficava brava a pé da vida mas ele falava eu preciso de um tempo para mim inclusive hoje eu vejo que os homens o que eles fazem mais é ter a caixinha do do nada né? o momento da caixinha do nada onde há é um tempo para ele ficar naquela construção mental muito louca. Né? Pensar em tudo e ao mesmo tempo pensar em nada. Mas, como eu disse, os homens têm muito mais facilidade para determinar e ter essa ação para si do que as mulheres. As mulheres geralmente estão muito mais ocupadas mentalmente com questões né, do, do ambiente. E fisicamente, né? Sim, não fisicamente também né? A questão de ação, de fazer, fazer, fazer Isso é cultural, né? Então você pode pux, cortar essa questão cultural aí Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida E no relacionamento nem se fala Isso daí é primordial E seus filhos agradecem que uma mãe mais sã né? Menos irritada e querendo matar o planeta Terra inteiro Quinto, Quinto ponto. ponto É você não esperar O quê? o tesão aparecer para rolar um vucu-vucu. Porque se ficar esperando o tesão acontecer, e pode não acontecer. Exatamente. Então, talvez trabalhar para que esse tesão comece a escalar mais. Não ficar esperando. Na hora que tiver tesão alguma coisa acontece. Porque mulherada, cá para nós, com tanta coisa para fazer, é muito fácil a gente largar nós, por último, e principalmente vucu Vucos. Né? Você sempre está cansada, com sono, descabelada, sem depilar, bande-né, momo, rumo, blá, blá, blá, Eu sei como é que é, né? Então, se a gente só fica esperando aquele tesão que faz a gente subir pela parede e fazer nove e meia semanas de amor, vai dar ruim, né? Sabemos que homens funcionam de uma forma totalmente diferente da nossa. E você não vai ficar esperando o tempo todo você ter esse tesão absurdo. Então o que, que eu sugiro, e isso é polêmico, se puxe mais para começar pelo menos coisinhas gostosas, né? não precisa ser necessariamente um vucu, -vucu no, já nós finalmente, né? você pode simplesmente se permitir ir para coisinhas gostosas, fazer uma massagem, né? dar uns beijinhos, dar uma namoradinha, mas separe tempo para isso. Perceba o que, que te faz não chegar nesse momento. O que te faz nunca ter vontade de. E converse com o gostosinho que mora ao seu lado. Converse, troque. Né? A gente foi percebendo na nossa relação, por exemplo, que a gente tinha horário totalmente ao contrário. Eu sou diurna, ele é noturno. Eu tava indo dormir, ele tava ligadão. Eu tava caindo de sono e ele estava tipo, virado no giraia. Quando eu estava virada no giraia, ele estava desmaiado. Então, a gente nunca se encontrava. O que, que a gente começou a fazer? Puxar mais. Né? Então, às vezes eu estou caindo de sono, aí eu fico aqui com essas olheiras gigantes, gravando o vídeo, porque ele estava acordado. E assim a gente vai, né? Equilibrando, balanceando. É, a gente vai fazendo um pouquinho além. Porque muitas vezes a gente não está fim, Mas quando a gente se puxa para fazer... Começa a ficar gostosinho, aí você vai, tchanan, tchananã, né? Dá é, certo. Uma coisa vai levando a outra, as coisas vão melhorando com né, o passar dos momentos e minutos. E vá conversando com o gostosinho ao seu lado do que que te faz ter vontade, o que te faz você se sentir pronta à noite. Então, assim, você tá muito sobrecarregada, você tá precisando de ajuda, tá precisando delegar tarefas, o que que tá, precisando, o que que tá fazendo você... Ficar cada vez com menos tesão, vontade, disponibilidade, né? Observe esses pontos, é muito importante. E aí, gostou das dicas? Você acrescentaria mais alguma? Se sim, coloca aqui pra gente no comentário, a gente vai adorar. Deixar cada vez mais completo o relacionamento gostosinho. Às vezes, assistindo esse vídeo, ele fez sentido para você e você lembrou de uma pessoa também que é muito importante. Então, se você puder, envie esse vídeo para aquela pessoa que você notou que precisa também desenvolver um desses pontos no relacionamento para ele se tornar mais delicioso. Se você assistiu a gente até aqui, a gente agradece de coração. Muito obrigado, deixa o seu curtir aí e a gente se vê na próxima. Um beijão no coração e até.